Onde está o Wai? Onde está o Wai? Onde está o Wai? Vai, caralho! Onde está o olho? Onde está o Wai mesmo? Não, não, agora vai, não vou rir não. Porra. Ator, caralho. não Fudeu. Ai, cara, pior é que tem aquela hora, né, que tu começa a rir sem controle, e aí, tipo, não tem mais por que rir, mas tu ri de desespero Exato, de, porque não tu é? não quer rir. Aparentemente. É. <risos> Aparentemente, tudo foi esclarecido. Nós só não sabemos. Mas tá quase, tá quase. É fim de casa. Onde é que tá? Onde é que tá o quê? Não sei onde é que tá o óleo. Não sabemos até hoje onde está o óleo. Tá aí. Foi. Agora vai. Vocês estão resolvendo a casa? Ah. <risos> Preparando o drone para filmagem. Mais esquerdo, mais um pouquinho. Aí, para aí, fica parado. 40. Pode! Ele que colocou essas coisas na sua cabeça. Cala a boca! Eu acredito no que eu quiser! Você acha que é normal? Você acha que isso que o Wally faz, qualquer um pode fazer? Desde que ele conseguiu essa bengala, eu nunca tive chance. Você é uma onda taxa? Take 1. Fecha <risos> de reunião dos sentinelas com o homem da Grécia. O jogueiro foi visto saindo do aeroporto com uma jovem. Depois disso, mímica. E depois disso, de mímica. <risos> Agora vamos a linguagem de sinais. Vilma não morreu. Aí, jovem Aí, jovem Vilma não morreu. Aí, jovem Aí, jovem de novo. Vilma não morreu. A ex-noiva ex é... <risos> <risos> ex ex de, <risos> ex de Wally foi encontrada e passa bem. Está fora... <risos> o Wally, por sua vez, continua fav... favorito. O Wally, por sua vez, continua fugitivo. Foradido. <risos> O óleo está foragido e após a sua fuga misteriosa, continua fora. Temos, temos, temos. Já rolou o close? Já não, né? Esse já é o close. Ah, esse já é o close, pô. Você vai perguntar onde está o óleo? O óleo tá no supermercado. O óleo tá na Mercearia. Não, legal, cara, que as pessoas não veem o look completo da pessoa que tá gravando não. Pelo menos o tênis combina com o lenço Tá bom assim? Então eu não vou mexer muito Porque eu me mexo muito, eu me remeto, desculpa Sério, a sério Não é fácil não, não é fácil por aqui, assim, fica virado aqui assim, nessa posição. Many social networks uses are sharing a photograph of a man who appears to be Wally. não <laughs> um. Oste <laughs> <laughs> Facebook <laughs> <laughs> <laughs> real esse, Que mas... Ver Que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 Sim, encontrou um envelope com umas fotos bem recentes do policial Rivaldo, né? Oadlo, isso, é, essa porra é Wadlow, depois Wally. O Wally. Wadlow é aquela onda, Wadlow, viu? Wadlow é o ao contrário. O, ah. Então, basicamente foi isso. O, o, Rivaldo, o... Rivaldo... Rivaldo? Rivaldo, Rivaldo, Eu nunca tá lendo a aqui? Mas não sei. Só com uma voz, né? I find you. I'll find you. Chama o policial William Valkyrie. o que? O policial o Elin. Essa é Fala de novo, eu não o que é uma... Cena da delegacia, de novo, take 13, 11. É o Wadley. Tá cadendo? <risos> eu rasguei <risos> o <bem> caralho, deixa lá. É igual <risos> eu te falei, tipo, no finalzinho quando ele decidir matar... Pode ser, pode ser. Aí ele mostra quem é o Wadley de verdade. Wadley. O ódio! <risos> o ódio! Me lembrou! Zulus! Zulu! Zulus! Aí Zulu, é, ficando bonitinho, né? Tá ficando bonitinho. Aqui ó. Aí faz assim, vai ficando branco. Entendi. Ah, vira quando tiver na cabeça. É, é... Vira, pode virar antes também. Mas quando ele estiver na minha carne, ele vai falar: A carne, a carne, deve voltar correndo, correndo dentro do mundo. Eu sou para que a gente ir embora. Tá vendo? Tu vai ter que focar naquela objetiva, e aí quando a carne estiver entrando aqui, tu tira um. Fechou? Agora eu vou. Tá vendo como é que foi rápido? Tem que ser difícil. Na hora da porta é bom de fato, ah, deu. Não para. Não para aqui. Ah, então nós vamos antes, o antes aqui é legal, sacou? Antes. Como é que é? Dá assim. uma porrada assim... Desgraçada, sei, sei lá, ou nada é assim, sabe? Sei não. Não, tinha... Merda, merda, merda, merda. merda, merda, merda. Porra, merda. merda. Aí quando tu olhar pro lado tu vai ver isso aqui. Aí tô aí, é o seguinte, cuidado pra não aparecer no espelho nessa hora. Ah. Cadê a mulher de casaco vermelho? Agora é só sacar essa merda e levar pra pedir essa porra. O cara pegou o gol. É de vocês? É a nossa, a gente tá gravando. Aparentemente tudo foi esclarecido. Nós só não sabemos... A <risos> Ele tá rindo. Olá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sai, sai, sai, moleque. Agora vai, vai.